Se liga na festona que já tá rolando no nossa segunda live aqui direto de Marabá na Escola Anísio Teixeira. Vamos lá, vamos lá, tá... carlinhos. <SILENCIO> Estamos ao vivo. Atenção. <SILENCIO> uhum. Depois de um dia de trabalho Ainda rola energia pra dançar e pra cair na festa social, social, social, social, social. Só que a gente tem que mostrar o restante do pessoal O que, que eles estão fazendo, né, Carlinhos? É isso aí, a noite é uma criança, né? Não só tem balada aqui, não Tá rolando game, vai rolar cinema Tem uma galera com lá fora Vamos lá falar com eles Pois é, a gente tá saindo aqui da baladinha da social Como chama eles aqui E agora a gente vai passar na parte Que os meninos... É isso, sempre ré, de ré aqui Os meninos jogando Vamos passar aqui no videogame rapidinho Só pra mostrar os meninos Olha lá Pessoal jogando videogame galera do game. Um ga... Oi galera do game Vocês estão jogando o que hein? Vocês estão jogando o que? Que que você tá jogando aí? Futebol Depois de um dia cansativo de trabalho ainda sobra energia para jogar um videogame Amém. Moço sempre sobra Sempre sobra Sempre é. sobra, não falta não Quem tá ganhando? Até então, agora não chegou ninguém para me tirar ainda não Chegou ninguém para te tirar? Chegou para ninguém pra tirar ainda, para disputar ainda não esse dano é intirável. Ah, lá, vou velho. Ficar... Ah, Depois do videogame maroto a gente vai lá pra fora ver o que o pessoal tá aprontando. E daqui a pouco a gente vai entrevistar a mina que criou uma poesia, que foi a poesia que emocionou todo mundo aqui na noite, na primeira noite daqui do rec A gente tá na escola Anísio Teixeira. A gente tá trabalhando com design think que os meninos têm que procurar soluções. Para os desafios das escolas, o que, é que eles enfrentam, o dia a dia que eles veem na escola, eles procuram é, achar soluções para isso. Aí agora a gente vai... O Agito tá no, tá no refeitório, né? É, o Agito tá lá no refeitório. Eu, eu vi dizer que a Nai, que faz poema, faz poesia, tá por lá. Vamos atrás dela. Vamos atrás da Nai. Aqui onde a gente está passando, são os corredores da escola, tá bem iluminado à noite, fica uma coisa bem bonita. Vamos mostrar as barracas? Olha lá, aqui atrás é onde os meninos vão dormir, as barraquinhas estão montadas. E você precisava ver a emoção hoje, quando eles souberam que iam levar a barraca e o colchão pra casa, eles fizeram, foi festa. A gente vai de ré, porque já é uma tradição aqui no Milwaukee, do The, Walk, do The Walking Dead, do Yukai. <risos> estamos chegando, estamos chegando. Chegou, chegou, a galera tá aqui. E ali, ali tá a nossa artista, ó. Nossa artista. Ela. Oi, Nai! E aí, olha, pra quem quiser ver o poema dela, ela vai postar lá no grupo no Facebook, a gente vai postar no site do URAC também. Mas conta pra gente, como é que surgiu essa paixão por poesia? Uh, desde pequena. Desde, desde, desde quando eu entrei na escola, que a minha professora de português leu um poema de, de Camões, ela leu pra mim, e eu me apaixonei, total. As rimas, tudo é incrível pra mim. Então, você lembra o nome dessa professora ou não? Rose. Rose, então agradece a Rose aí por ser Obrigado, responsável. Obrigada, professora Rosemary, por tudo que você fez. Obrigado meu Rosemary, porque o poema dela foi lindo, emocionou todo mundo. Todo mundo fez montinho em cima da NA. pra agradecer mesmo pelo carinho dela, que ela teve com a gente. O que, que você achou do poema dela, Carlinha? Eu achei lindo, Davidson. Ela me chamou pra fotografar um poema que tinha feito, assim, bem tímida, não foi, Nath? Quando eu cheguei, que eu... liam. Cara... O que é isso? Aí fiz uma rádio, né? Espalhei a notícia pra todo mundo. E é claro que você que tá em outro estado, que não conhece a Nai, vai conhecer agora os poemas da Nai lá na plataforma do U Hack e também no grupo no Facebook. E o pessoal ali, atrás, obrigado, viu Nai? Continue Fiquei escrevendo. Continue escrevendo. <risos> Deixa eu pegar meu chapéu que caiu aqui. E o pessoal ali, parece que tá arrumando um pique-esconde. Vamos chegar na encolha lá e mostrar o que, que eles estão fazendo. Estamos chegando aqui bagunça é essa aqui? Estamos ao vivo. Ei, ei. Que bagunça é essa? A gente tá ao vivo aqui, manda um oi ali, ó. Quer brincar é do Seconda! Quer brincar do que vem aqui, menino? Do Se Esconda! O que, que é se esconda? Vai ser assim, nós estamos sorteando, uma pessoa vai contar e o resto vai se esconder. Explicando como é que brinca. Em qualquer lugar. Então vem lá, a pessoa escolhe o que quiser fazer, né? <risos> então, gente, essas coisas não é assim não, elas são pessoas decentes, entendeu? É porque tem gente que não a, a, a parte da da é da parte moral. Viu, gente, Viu, gente? gente Deus, depois... Depois dessa bagunça organizada aqui dos meninos, não resta dúvida de que eles estão com a energia toda. Eu acho que ninguém vai usar a barraca hoje à noite. Pois é, eu não entendi a brincadeira, não entendi nada, mas tudo bem, acho que eu vou brincar também. Vamos brincar de esconda com eles então? Vamos que tá Então a gente se encontra amanhã na nossa última live, do nosso último hack aqui no Marabá, em Pará. Essa terra que recebeu a gente muito bem. Então até a próxima, até amanhã. Tchau. Tchau.